Aqui é Jirupoca. e hoje eu vou jogar um modpack que se chama Compact Claustrofobia que é um nome em inglês, por isso que eu não falei claustrofobia. Mas é um modpack onde fica no, em espaços bem pequenos como esses. E você quando você começa, você começa nessa sala aqui. E você tem esse livro que são das quests, né? Que você tem que fazer. E esse negocinho aqui que você precisa usar pra entrar dentro da, dos lugares que são por exemplo essa, essa esse bloquinho aqui assim aí eu vou clicar aqui com o negócio e aí você vai você entrar dentro do, do bloco e aí nós estamos aqui dentro do bloco né até que não demorou tanto quanto eu achava que ia demorar e aí, aqui ó, nas quests. Aqui ó, aqui mesmo, aqui ó. Aqui, aí detect. É e aí, você eu conseguiria ganhar mais um desse, mas como então, a gente já tem um, não vou pegar. E aí, lembro, o primeiro é esse, que a gente já conseguiu. E aí, tem esse aqui também. Tá, tá, tá. E agora, aqui ó, É, bota nas paredes pra. pra... Ganhar isso daqui, ó. Bater nas paredes e vai ganhar aqui o velho. Batei com o botão esquerdo, no caso. E você vê que ele tava tá tomando dano, né? Normal. Quando chegar com um, aí para. E, ó, você tá muito. É, machucado pra bater nas paredes. E você ganha aqui, ó. Pó de terra e pó de gravel. E aí, quando você faz isso aqui você consegue. Deixa eu pegar aqui assim os três que eu consegui. E aí, tá aqui. Eu já joguei, mas eu só, só quero mostrar que ele explica. Aqui, ó. Clique é, com o botão direito para ver se você consegue conseguir alguma coisa. O botão, e aí, você consegue. Nossa, eu consegui isso daqui. Isso daqui é, bem, é até raro. Eu consegui, no primeiro eu já consegui. Plantar aqui a árvorezinha. Cria mais uma. Aqui, eu consegui mais um Plantar isso daqui aqui. E aí nesse último eu vou plantar o trigo. Semente de trigo no caso. Né? E aí pra fazer crescer você tem que clicar com o botão com o botão. Tem que clicar no shift ou apertar aquele botão duas vezes no caso. Aquele botão entre as quatro setinhas. Não sei se esse daqui tem celular, mas se tem você tem que fazer isso. E, e aí vai crescendo. Você vê ali que tá aí com as porcentagens. Aqui tá com 85, tá com 81, e aqui tá com 14. E eu tô esperando a gente conseguir uma coisa que eu quero que a gente consiga. Vamos, vamos ver se a gente consegue. Que é quando tá com o shift, tá andando. A gente consegue uma coisa. Eu quero ver se a gente consegue quando tá crescendo aqui as coisas. Quando eu quebra, quebra né? não vai ter que você clicar com o botão direito. Aí você consegue isso daqui. E aí você junta assim e consegue madeira. E aí vamos deixa eu fazer aqui, aqui crescer, né? pegar assim Que ainda não conseguiu não, vamos esperar entendo, que a gente consiga né? Acho que parece que tá eu esse porque eu tô tomando 5 crescer e ainda está procurando as outras pessoas, porque eu tô pegando em tempo diferente. Cada um não vai é dormir. 42. Vai para tá 71, talvez. Eu não tenho algum antes, pelo menos agora. E depois 75. E depois eu completo. Ainda tem 57. Ainda. Deixa eu fazer aqui uma crafting table, né? Vou pegar aqui a crafting station. Vou botar ali no canto. Aí a gente conseguiu! É, pelo o que vocês pensaram quando isso aqui apareceu. aqui o a quest é comer cocô e não morrer o cocô é não é muito gostoso quando é você recebe um cocô quando você anda no shift se você tiver um o um mendinho fraco olhe o altersnikamprint é forge olhe e aí você consegue uma carne aqui a carne. E aí, não o que, nós só vai comer. É. Você fica com náusea e... e vida noturna, mas... e, e... náusea e cegueira, mas você consegue vida noturna e sua fome você consegue recuperar toda a sua vida, né? E agora que eu já tenho aqui um ponto de madeira, deixa eu pegar aqui assim mais teto. Pra plantar, outra coisa, esse, esse daqui é o que eu recebi é no... que a gente vai precisar disso daqui, isso daqui vai ser bem importante. Deixa eu pegar aqui assim mais madeira pra eu conseguir fazer algumas coisas para que fazer pegar que a primeira coisa que eu quero fazer é a picareta e eu quero pegar ah, peraí, primeiro eu preciso fazer isso e aí põe aqui e aqui, aqui aqui e aqui e aí consegue um desse e eu quero fazer mais um isso aqui para pegar aqui assim é, nesse aqui dá pra fazer isso, que vocês já de ver. Não sei se no momento normal dá, mas pelo momento aqui dá. A gente consegue esse outro aqui, com esse aqui a gente faz água. E nós precisamos de água. Deixa eu pôr ali. Aqui as quests que tá eu completei. Tá coisa aqui assim. E assim, meu objetivo aqui nessa série é. Pelo menos o que eu penso agora. É completar todas as quests que tem. Isso daqui é tudo de quest. Todo, tudo isso daqui que vocês estão vendo vai pensando em completar. Né, liberar o, o pack E vai demorar, com certeza. Mas, nós vai é tentar, né? Mas depois que eu conseguir ah, fazer isso aqui crescer e fazer uma coisa que eu... Por isso que isso aqui é importante, aí eu vou acabar o episódio, tá? Então não vai ser assim tão longo. teria mais isso daqui não é isso bem que é aqui ó é você vem aqui ó com... aqui. e aí com quatro sementes consegue um balde d'água de deixa eu vir aqui crescer um pouquinho aqui mais pra Vai demorar aqui pra eu conseguir um pouco porque vocês viram que eu, que eu fui sortuda aquela vez né que eu consegui primeiro o primeiro negócio, mas agora também. É que a gente sempre fez isso aqui crescer, e eu, eu, eu vou conseguir outra, né? Mas eu queria, enquanto eu tava botando essa, ele contando a na outra também. Aí eu consegui isso. Você deveria ter feito hoje um do outro? Talvez. Fiz? Não. Mas já foi. Vou ter que esperar isso daqui crescer. E aí eu vou mostrar aqui o que eu te precisa. Porque é que a gente precisa disso daqui, né? Esse aqui no é um chão pra não ficar aqui no meu pintarinho, né? tá? Aí aqui, ó, cresceu. Aí, a gente conseguiu isso daqui, ó, Só que eu preciso de mais. Só isso daqui não funciona. gente não, não dá certo. Eu preciso de mais um disso. Só mais umzinho. Aí, ó. Pronto. E aí a gente faz, né? Linha, acho que é o nome. Aqui. E aí, esse foi o objetivo do vídeo de hoje, né? Só queria mostrar o que eu fiz. Pra... Queria fazer até esse pedaço. Já fiz até aqui algumas quests. Já fiz essas daqui. E aí no próximo episódio a gente continua. Tchau! Até o próximo!